Capítulo 21 Nada é gratuito nas sombras Uma vez na companhia do peregrino, observei que este também detinha alguns conhecimentos mais apurados na arte da hipnologia, uma vez que, ao chegarmos ao apartamento da Valdete, Podemos encontrá-la completamente absorta, sentada diante de uma mesa, preparando alguns cheques para pagamentos de contas. O local apresentava uma decoração primorosa de muito bom gosto, cujo padrão exigia, certamente, uma condição financeira diferenciada. Para mim, era mais do que lógico que o Valdemar sustentava tudo aquilo. Mas achei interessante que o fato em si não me incomodou, de certo porque os meus objetivos passavam a ser mais aprimorados em relação à Vendita do que propriamente ao que eu tinha em mente. Apenas castigá-los pelos meus sentimentos de mulher que tinham sido aviltados. Sem dúvida alguma, eu precisava me especializar e saborear a desforra sem qualquer grau de ansiedade. Dessa forma, pensava, quando os dois ou apenas o Valdemar estivessem nas minhas mãos, já estariam reduzidos a verdadeiros farrapos humanos. E prosseguia nessa reflexão calculada. Agora, por exemplo, o meu arrependimento se fazia tardio em relação ao suicídio, porque, se eu tivesse antes essa clareza que eu tinha neste momento, faria com que o traidor vulgar pagasse caro pelo que tinha me proporcionado. Sem dúvida, Valdo estava coberto de razão. O problema era ele, um sujeito mau caráter que precisava pagar um preço alto pelo que proporcionava não apenas a mim, mas também para as demais mulheres que se deixavam envolver pelo seu veneno libidinoso. De repente, não sei o que estava ocorrendo comigo, porque senti uma recha de pena das moças que deveriam ter sido ou estavam sendo assediadas pelo Valdemar. — Bem, mas de uma maneira ou de outra, elas seriam veículos para as nossas ações, caso precisássemos. Pelegrino tirou-me dessas elucubrações, informando. — Mara, eu utilizarei energias magnéticas para auscultar o que se passa com a Valdete. Peço que você me assista, pois dessa forma você vai se exercitando para valer-se desses recursos nas próximas oportunidades. Está bem? Concordei imediatamente e nos colocamos em conjunto na operação. O meu parceiro aproximou a sua destra do centro coronário da Valdete. Em poucos instantes eram plasmados seus mais íntimos pensamentos, todos eles voltados a tirar vantagens financeiras do amante. Peregrino sinalizou para que eu fizesse os questionamentos. Percebi, então, que encontrava extrema facilidade em retirar as respostas da jovem. Assim, iniciei o processo com alegria incluindo no procedimento o estímulo ao seu orgulho, fazendo com que acreditasse que falava consigo própria. Valdete, você é poderosa, assim tão jovem e já está construindo um patrimônio razoável. Ela confirmou e acrescentou uma importante informação. O tolo do Valdemar achou que eu ficaria feliz somente com a mesada que ele deposita todos os meses na minha conta bancária. Mal suspeita que parte dos cheques que assina na empresa vai para a minha poupança. Até porque eu preciso me garantir. Garantir-se por quê, minha querida? O imbecil pensa que eu não sei do seu caso com uma das moças da área de tecnologia. Depois de um ano cansado do romance, despediu-a sem qualquer consideração. Mas comigo será diferente. — Por que, Valdete? — Quando ele acordar para as minhas ações, já estarei longe e os sócios da empresa colocarão a responsabilidade toda dos desfalques nas costas do galanteador. — Os sócios dele estão insatisfeitos? — — Naturalmente que sim. Ele vive dando em cima das meninas. Isso é o tempo todo. Pelegrino pediu que encerrássemos a ação e orientou. — Creio que já temos material suficiente para os próximos passos, não? — Com certeza. Essa tolinha é um livro aberto e será muito útil. Aliás, nós poderíamos antecipar a descoberta das trapalhadas dela através de uma auditoria por solicitação dos sócios. O que você acha? Excelente ideia, Mara. Pode ser que algum deles nos permita acesso conveniente ou uma funcionária insatisfeita com os assédios do Valdemar. Vamos analisar as possibilidades e amanhã iremos até a empresa. Agora... Preciso fazer a visita rotineira, víbora venenosa, que já deve estar me aguardando ansiosa e extremamente saudosa da minha presença. Espantei-me com a mudança comportamental do peregrino ao citar a sua ex-esposa. Dava-me a impressão de que ele despertava em seu íntimo uma criatura primitiva e infernal, demonstrando pelo olhar todo o ódio que ele consumia. Porém, o melhor a fazer diante de um quadro dessa natureza, pensava, era simplesmente concordar e seguir adiante, porque, de uma maneira ou de outra, aquilo que recebemos nesses conluios temos que pagar, até porque, com este tipo de gente, habituada a conviver nas sombras,